A narrativa desse vídeo foi feita para explicar o que é casamento, divórcio e adultério, a partir das palavras de Jesus. Irmão, eu estou apaixonado e estou querendo me casar. O que você acha? Você poderia casar a gente na igreja? Na verdade, eu não tenho o poder de unir ninguém, porque é Deus quem une as pessoas. Outra coisa é que a igreja somos nós e não um lugar onde a gente vai. E o mais importante é saber o que Deus acha desse casamento. Será que é Ele quem está unindo vocês? Mas quando Deus coloca o sentimento tanto no homem quanto na mulher, isso não é um sinal de que Ele está abençoando a gente para casar? Não é bem assim. Se um dia a sua futura esposa ficar apaixonada por um outro cara fora do casamento, então isso seria um tipo de confirmação, que ela tem que se separar de você para casar com outro cara? Deus me livre, irmão. É, acho que não é uma boa ideia colocar o sentimento como um alicerce para o nosso casamento. Mas então, o que eu tenho que fazer? Ore sobre isso, depois você me conta. Então tá bom, irmão. Cinco minutos depois... Irmão, eu já orei e sinto que esse casamento é de Deus. Tá, então onde é que vocês vão morar? Ah, vai ser lá na casa dos meus pais mesmo, e eu ainda estou desempregado, sabe? Você acha que tem algum problema? Bom, Jesus disse que o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Então, aquilo que Deus uniu, o homem não separe. Isso quer dizer que para Deus abençoar você, para formar uma nova família, uma das condições é que você saia da casa dos seus pais e assuma as suas responsabilidades. Mas você está falando das responsabilidades da casa ou da família? Eu falo principalmente das suas responsabilidades com Deus. Por exemplo, Jesus disse que se você se separar dela e se casar com outra, então você entra em adultério. Ele também disse que quem se casar com a separada também comete adultério. Ah, mas eu não vou me separar dela. A não ser que ela me traia, né irmão? Na verdade, Jesus disse que você poderia se separar somente dentro de uma exceção, que é o caso de pornéia, ou seja, de relações sexuais ilícitas. Mas então Jesus não está dizendo que se ela me trair eu posso me separar dela? Essa pode até ser a interpretação que os líderes religiosos costumam dar por aí, porque é assim que eles justificam os seus adultérios, mas não é isso que Jesus estava querendo dizer. Jesus também ensinou que se um homem olhar para uma mulher com uma intenção impura, então ele já adulterou com ela no seu coração. O que eu estou querendo dizer é que se fosse permitido se separar em caso de adultério, então praticamente todo mundo poderia se separar. Isso porque a maioria das pessoas já caiu em algum tipo de adultério de coração. Só que Jesus não veio para trazer mais um pretexto para as pessoas se separarem, pelo contrário, ele veio para trazer mais rigor para a lei de Moisés. Então o que significa dizer que se pode separar em caso de relações sexuais ilícitas? Isso significa que você pode se separar somente se esse relacionamento não for a vontade de Deus para você. A gente pode pegar um exemplo extremo. Por exemplo, se você estiver unido sexualmente com a sua irmã ou a sua mãe, então você não só pode como deve se separar desse relacionamento ilícito. Acho que eu não conseguiria ficar casado com uma mulher que me traiu. Se for assim, então nem convém casar. E foi exatamente isso que os discípulos responderam para Jesus quando ele falou sobre casar e não separar. Mas a lei de Moisés não autorizava o divórcio? Jesus também explicou que isso aconteceu por causa da dureza de coração das pessoas, mas isso nunca foi o plano de Deus. Um ano depois... Irmão, você sabe que eu acabei me casando, né? Só que agora a nossa relação esfriou e eu tô querendo me separar. O que você acha disso? Você se lembra que Jesus disse que aquilo que Deus uniu, o homem não o separe? Acontece que eu não sabia que iam ter tantos desafios. Acho que foi só uma grande paixão que se acendeu e agora já se apagou. Se nunca foi Deus quem uniu vocês, então é melhor se separar mesmo. E o que eu faço agora que eu tô com esse vazio por dentro? A gente tem que aprender com os erros e se corrigir. Esse sentimento de frustração é muito comum entre aqueles que amam as riquezas desse mundo e acabam percebendo um dia que não deveriam ter acreditado em ilusões. Mas o casamento não é coisa do mundo, ele é coisa de Deus, não é? Não. Na verdade, Jesus ensinou que no céu não tem casamento. Então é coisa desse mundo mesmo. Pode ser que Deus abençoe o nosso casamento, assim como Ele abençoa as nossas casas terrenas. Mas a gente nunca deveria se apegar a essas coisas, porque são passageiras. Melhor do que casar é sermos eunucos, mas esse já é um assunto para o próximo vídeo. Se você curtiu esse conteúdo, faça sua inscrição no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Falou!